Absoluta. As pessoas vão se, se... saltar Bom dia, deu bom dia para um para outro, deu bom dia um para o outro Agora se dê um abraço Olha, olha, olha a secretária Olha, olha lá, vai. Para que as pontas do dedo na face do teu rosto. Isso. Beleza. Vai sentindo essa alegria de fazer. Quanto tempo faz que você não dá valor para esse teu corpo? Sinta as batidas do teu coração. Sinta essa pessoa maravilhosa que você é. Sinta que você merece o respeito que você quer de você. Para a esquerda, para esquerda, para a esquerda, pau. a esquerda, para você pode. Dança dois, dança dois, vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Acabamos de ter a palestra então excelente palestra na formação dos nossos professores como retorno, então, ao início do ano letivo né, de 2022 estamos muito gratos por esse momento fomos muito felizes com o professor Antônio, pois ele trouxe uma palavra um momento, uma reflexão, onde cada um pensa para amar-se a si próprio. Então, assim, foi de muita valia, excelente, ótimo. Só tem as boas coisas em falar do nosso professor. Então, assim, a gente fica muito grata e gratidão, gratidão, gratidão por esse momento.